Olá pessoal, eu sou a Juliana Teles, eu sou coach de trabalho com desenvolvimento humano e hoje eu estou aqui no estúdio Fernanda Noima para contar para vocês a experiência grandiosa que eu tive aqui. Eu tenho estrias desde os meus 14 anos de idade, então eu conheci a Fernanda através do Instagram falando sobre o procedimento de camuflagem de estrias, sempre foi um grande sonho. Cheguei aqui, fiz o procedimento, eu tive um resultado excelente, fiz a segunda sessão e hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura, muito mais poderosa, por poder ir à praia e mostrar todo o meu corpinho sem a presença daquelas estrias indesejáveis. Então, ó, corre pra cá, venha fazer o seu procedimento se isso também te incomoda, porque o resultado é incrível.